Galera do Trabalhar em Casa Ganhando e aqui é o René Ricardo E aí, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal E dando continuidade à sequência de vídeos que eu estou fazendo é, Hoje eu quero te apresentar é, O sistema de ignição do carro, tá? É, no caso aqui, esse é o meu carro, certo? E tem aqui o sistema de ignição né, Que é composto de que é o composto de, dos cabos de vela, né, a bobina de ignição é, e o sistema de velas, né, no qual sai a bobina de ignição, onde vai gerar a faísca para que o cabo seja o condutor da, da energia necessária, né, pra, a faísca é necessária para que o carro pegue e continue funcionando, dentro do sistema de ignição do carro, tá? É, é importante manter sempre com cabos novos e velas novas trocadas sempre, para que você possa entender melhor e fazer com que o carro funcione da melhor maneira possível, tá? É, tudo isso você pode encontrar, né? é, Como que eu sei disso, certo? É, eu já tive uma, uma pequena aula, né, de como funciona é, o carro né de como são as partes do carro né mas isso também graças a um ao curso de, de, de mecânica que eu já fiz no passado tá então eu já, eu já mais ou menos sei como funciona né? mas se você está interessado em saber como funciona é, como é funciona como funciona o sistema de ignição do carro então eu quero te recomendar que você clique no link abaixo né e entenda mais sobre o curso de mecânica, né? Mecânica automotiva, tá? O link tá aqui embaixo, certo? Você pode se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, né? E também pode é... tá aqui o meu WhatsApp aqui do lado, certo? Para tirar qualquer dúvida, tá bom? Muito obrigado, forte abraço e até mais!